Hoje no Salário de Frutas nós escolhemos um esporte muito interessante, a natação. Para falar sobre isso, vamos mostrar uma escola especializada que desenvolve um trabalho com crianças a partir de três meses de idade. É a academia destaque de que coloca os pequenininhos em contato com um elemento vital. A água. Este trabalho vem sendo desenvolvido na Escolinha Destaque há sete anos. São três turminhas, uma de bebês de três meses até um ano e onze meses, uma intermediária para crianças de dois anos e uma outra para os maiores. As aulas são dadas duas vezes por semana e os pequenos adoram. O objetivo principal é aumentar a criatividade, despertar os movimentos e, é claro, fazer com que o convívio entre eles seja o melhor possível. Depois de algum tempo, as crianças já chegam a uma grande intimidade com o ambiente. Veja o Igor, por exemplo. Tem um ano e três meses e passeia pela borda da piscina com a maior tranquilidade. Como você está vendo, o desenvolvimento das crianças é evidente. Que vantagem que traz para as crianças a natação? Ah, nós acreditamos que a maior delas é, a liber... é livrar as crianças da, da, da limitação da sociedade moderna. Isso com um trabalho de multicidade. Trabalho de motricidade é esse que é desenvolvido fora da água e no meio líquido. Tá? E com isso, como consequência desse trabalho de motricidade sendo desenvolvido dentro d'água, água, a, a criança acaba por ter uma boa relação com a água, é, desaparecer o risco de, de, de, de afogamento pelo seu domínio do meio líquido e os outros benefícios é, da natação, né, que já são chavões, né, na natação, o esporte completo. Tá? A participação dos pais nas aulinhas é também muito importante. Esse trabalho melhora, inclusive, o relacionamento deles com as crianças. E as mães afirmam que a natação tem acrescentado muito aos pequenos atletas. A Renata, né, ela está com três anos agora. Ela começou a nadar a partir de dois meses. Então a gente nota, assim, uma, que ela se socializou muito bem com as crianças. Ela tem uma relação muito boa. Eu acho que desde pequenininha isso ajudou e melhorou muito, né? Também a parte motor, ela é uma criança que aos três anos ela pula, ela faz estrelinha, salta. Então o desenvolvimento motor dela foi bastante acelerado também, né? E tudo, eu acho que a água é um, sei lá, um meio de vida, né? Então a criança nadar é super importante hoje em dia, principalmente aqui em Brasília, por esse número de piscinas que você tem. Então a criança, hoje em dia, aprender a nadar uma necessidade da vida, eu acho, né? O Igor faz natação desde dois meses de idade, né? E eu sinto nele, uma, quando ele faz a aula aqui na terça e quinta, né? Ele fica uma criança muito mais calma, ele come melhor, ele se alimenta, ele dorme melhor. E não fica aquele negócio que ele não pede tanto para descer para baixo do prédio, para brincar, para gastar a energia dele, né? E ele desenvolve, desenvolveu mais a coordenação motora e a socialização com as outras crianças? Ah, com certeza. Ele, todo o movimento dele mudou tudo, sabe? Até o porte físico dele mesmo, porque a minha preocupação maior com o Igor é que eu tenho bronquite e meu marido também, né? E sou super alérgica. E a minha preocupação de botar o Igor na natação cedo foi exatamente por isso. E até agora, até gripe mesmo, é muito difícil dele pegar.